No momento em que você percebe que seu ombro se fecha toda vez e você se abre, e você dá essa parada e silencia um pouco para observar isso, você começa também a perceber os seus pensamentos. Os seus pensamentos também são condicionados. Se você observar, acaba pensando e reagindo às coisas na vida de forma igual. Dentro do método Ayenga, vamos supor que o aluno tenha uma dificuldade em, em Uttanasana, que é uma flexão para frente, de abrir o peito em Arduttanasana, por exemplo. Aí dentro do método, o que ele faz? Ele te dá um apoio, ele te dá, por exemplo, um bloco para você colocar a mão, ele pode te dar uma cadeira, tudo isso faz parte de pequenos objetos que a gente usa para ajudar o aluno de acordo com a dificuldade. É, o Ayanga, durante a, a vida dele, ele começou, no trabalho com os alunos, ele começou a perceber que alguns alunos tinham algumas dificuldades. O material que a gente usa, que são os props, ele, ele solucionou com coisas assim, é bloco, cadeira, corda, cinto, cobertor, devia ser tudo que ele tinha meio que na mão, né? Então ele usava essas coisas, então são, é esse material que a gente tem para poder ajudar o aluno Alinhar o corpo dele O corpo do aluno tem que descobrir aquele asana nele Não é, ah, mas eu só consigo desse jeito Às vezes o aluno diz isso, eu só consigo assim Não, tudo bem Acontece que você está trabalhando para chegar nesse alinhamento Porque senão é muito confortável Você dali não, não tem crescimento Você não tem extensão, você não tem expansão O seu corpo vai chegando naquela postura, naquele asana Aos poucos Você vai conquistando de forma consciente Essas posturas no seu corpo porque as posturas, elas têm uma, uma geometria, sabe? Todas elas têm, cada uma na sua, na sua forma particular. E a gente, quando está buscando um no específico, você, você quer buscar o desenho dela, mas não de fora. Não é, não é externo o desenho, é buscar esse desenho de dentro para fora. Isso é um, é um ponto de aenga, porque são ações que vão levar essa inteligência para o corpo. Então, se você, por exemplo, no ideal, né? Claro, no ideal. Você movimentou o braço em o Tita Você não pode perder aquele calcanhar externo. Você tem que estar consciente que, se soltou aquele calcanhar externo, você vai firmar ele de novo. Ou seja, você tem uma percepção, uma consciência, você está sensível a esse entendimento do seu corpo como um todo. Claro, vai ganhando aos poucos, né? A gente não costuma usar próprios para aluno iniciante. Isso também é um ponto. Eu dou aula no centro de Ayenga e no nível 1, uma das recomendações é a gente não usar. Você tem que deixar o aluno, o corpo dele, ir conhecendo e ir conquistando a postura aos poucos. Mas claro, você pode colocar, mas não é para ficar a vida inteira com as mãos em cima do bloco. Você... Quer avançar, você, se um dia você colocou os blocos para apoiar suas mãos, para abrir mais o peito, uma hora você quer se livrar dele, você não quer ficar com ele a vida inteira, que ele seja, ah, eu só consigo praticar essa postura com esse bloco. Não, uma hora você tira. Uma outra coisa que eu acho bacana é o fazer as posturas com essa conexão do cérebro com o coração, né? Porque se a gente pensar, na imaginação a gente consegue fazer várias coisas com o corpo, né? Você... Ah, você faz tudo, boa e tudo. Mas a verdade é que, às vezes, o corpo ainda não está preparado para que faça determinadas posturas. Então, essa conexão que você cria do cérebro com o coração, da mente com o coração, é para que você respeite o seu limite. Não é bem um limite, mas porque você pode avançar o limite e você... Você pode avançar mais, mas é perceber naquele momento que por mais que você queira fazer, vamos supor que você deseja demais fazer uma invertida, uma chichaça, uma parada de cabeça. Vamos supor. Mas o seu corpo não está preparado. Ao entrar na postura, você, você... Foi a sua primeira aula, por exemplo. Eu não recomendaria. Você não tem condições de, de erguer o corpo de forma a não machucar o seu pescoço. Então, por mais que na sua cabeça você olhou no livro, você consegue se visualizar naquela postura, a conexão que você faz com o coração é, é naquele momento dizer não, é, eu não posso ainda. É ter essa generosidade com você. Essa compaixão, esse entendimento. Isso também é, é, é bonito assim, de, de ver.